Boa noite, galerinha. E aí? Estamos aqui de frente ao CEP. Colégio Estadual Severino Vieira. Era. Hoje não, mas não sei, não sei o que significa esse CEP. Mas de aí. Da... Sexta até o terceiro ano. Colégio bom, boa infraestrutura. Mas é aquela coisa, né? Aprende quem quer. O ensino tá aí. Os professores querem ensinar. Não aprende se quiser. E lá eu vi isso. Bem que você vai entrar. Você vai entrar mesmo? vocês viram o que eu fiz né? Eu achei que ele ia entrar à esquerda, ele foi pra direita, só que ele tava com pisca alerta pros dois lados, mas tudo bem, descer aqui pra pegar o barbalho. É nego? Bom, você não sabe onde é que vai? Eu que não vou ficar aqui esperando o seu bom senso. Meu bom senso é reduzir a quantidade de obstáculos à frente dele. Ou seja, eu, Lombada Reduzir eu reduzi pra você passar, mas tudo bem. Antigo colégio Icéia. Icéia? É, Icéia. agora em frente ao IFBA, Instituto Federal da Bahia, Lombada e região está sem luz, né? Alguma fase. As quintas Liberdade! Subindo lapinha. Ó, o povo atravessando. Deixa eu ficar aqui do seu ladinho. Que acho mais seguro. XT-660 com escapamento amarrada é isso mesmo? Rapaz, tá não certo isso não. É, subindo pela contramão, aí, aí, aí, aí. Rapaz. Bom, eu ainda tô aqui em cima da faixa. Tem espaço pra mim. Agora esse carro aqui do lado... Esse lugar, viu? Tem um clima legal. Ô, oh, maluco. Ah, parceiro, aqui. Tá ah, vermelho, nego? Aí ah, eu vou segurar, viu? Tô, tô sem pressa. Até porque vai abrir já, né? vermelho moraria por aqui, mas naquela região lá de trás. Daqui pra frente eu já acho pesado, que é liberdade mesmo, então... Aqui é bom pra quem já mora, vai morar com algum conhecido, cara vir solto para liberdade eu não sei, não sei se é seguro. Cheguei por dentro que vem um buzu, né? Contra buzu não argumento! <risos> faixa aqui, né? Ei, embolação, aqui é a descida do Curuzu, se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar enganado. Se eu não me engano, que frase. Mas eu me engano. Perovai e API à direita. E API eu conheço. Perovice. Acho que só fui uma vez. O camarada ali. Acho que conhece. Não é não, mas tô com pressentimento que alguém é do grupo da MT. Lá é pressentimento, a gente vai ver isso em breve. Opa, paro para você passar, amigão. Ó oh, amigo, uh, segura aqui que é desce direto o Guarani? Não, vamos para cá. Desse Guarani já esse ano, mas para cá não. A capa dentro sei que também é o Curuzu, o Curuzu né, no, no baianês, com as suas seguranças linguísticas. a bola. Me desse tá muito desbocada, mulher. Viu? Vou passar ele antes do. Quebrar a mola. A gente está indo em direção ao largo do Tanque. é? Vou. ia fazer um comentário, mas vou conservar. Já quieto Estamos chegando no Largo do Tanque E aqui a gente vai dar uma pausa Vamos encerrar esse vídeo Aqui o rolê tá bom Mas não pode ficar muito extenso Tá vermelho Bom galera, então foi isso aí Passeiozinho legal, diferente Bom pra vocês Que não conhecem a cidade Salvador tem muito caminho, eu não conheço todos Mas consigo me desenrolar por aqui Um abraço para vocês Uma boa noite Até o próximo vídeo, valeu Tchau, tchau